Nós estamos muito felizes nessa tarde porque sabemos que Jesus ressuscitou we that Jesus não é verdade? Nós às vezes fazemos as coisas mais por costume do, custom, do que propriamente pensando naquilo que de fato nós uh, naquilo que as coisas significam para nós well, vamos fazer uma oração vamos orar Pai, nós estamos na tua presença, Father, nós te agradecemos porque tu vives. Ó you oh Deus, nós te agradecemos porque nós podemos sentir a tua presença, mesmo a sem ver com os olhos físicos. Mas nós te adoramos. Nós sabemos que tu estás aqui. que nós estamos aqui no teu nome, Senhor. E em nome de Jesus, nós é, rejeitamos toda a ação do inimigo. E, o oh Deus, e abrimos o nosso coração para a ação do teu Espírito. Peço que tu nos fale nessa noite. Te peço, Senhor, que Tu possa nos dar a palavra de sabedoria espiritual. Lord, que a nossa mente esteja alerta. Alert. Que possa receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amen. Diga a pessoa que está próxima a você. Tell you, Jesus está vivo. Jesus is alive, e está operando na sua vida. Okay? Diga a ele, ele está operando na sua vida. E diga assim sem anestesia, mas não vai doer. Amém? Quando Jesus opera, a gente sente muita alegria. When Jesus works, we feel great joy. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia no livro de Efésios no capítulo 1 Carta, a carta de Efésios. This is the letter to uh, Ephesus. Capítulo Ephesians, 1, o nossa, como nós hoje celebramos a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus, eu quero falar quais são os efeitos da ressurreição de Jesus em nós. Será que, de fato, isso afeta a nossa vida? Quantos creem que a ressurreição de Jesus, de fato, Jesus tem influência na nossa vida? Às vezes, o, a pergunta mais difícil de responder, talvez, answer, perhaps, é quais são os efeitos da ressurreição, is, na verdade? a gente sabe que o país tem um presidente We know the has a president. e muitas pessoas vão votar para presidente nesse esse ano will vote for new president this year. mas às vezes muita gente não sabe many don't know como a vida do presidente pode afetar a nossa vida How the life might our life. e mas eu a gente fala muito de Jesus We talk a lot about Jesus A gente fala que Jesus morreu. We say that Jesus died. A gente fala que Jesus ressuscitou. We say that Jesus rose again. Mas às vezes a gente não para para refletir qual, de fato, é a influência disso na nossa própria vida? É sobre isso que eu quero falar um pouco nessa That's what noite. Para isso, eu quero te convidar a ler comigo Efésios 1, a partir do versículo 16. Apesar de ter muitas coisas antes do verso 16 que é importante, ah, mas eu quero ler só a partir do verso 16. I want to read in verse 16. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, acompanhe na tela. It, Diz assim, Não cesto de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos dê em seu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. The eyes of your understanding enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. E qual a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. And what is the of his power to us who believe, According to the working of his mighty power. que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. E sujeitou todas as coisas. And has put all things. Repete comigo. E Say sujeitou. With Say with me. E sujeitou. And has put. Todas as coisas. All things. Diga comigo, todas as Say coisas. With me, all Now, in, Engli in English, with my brother. In, in English, English, all, all, all things. things. Sujeitou todas as coisas. And let's put all things a seus pés, under e sobre todas as coisas, and gave him to be, const, constitui como cabeça da igreja, all church, que é o seu corpo, body, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Até aqui por enquanto. A ressurreição de Jesus, Jesus é uma das doutrinas mais atacadas the, no cristianismo. Entretanto, é a doutrina mais importante, uma das mais importantes doutrinas no cristianismo. It, it e por isso ela é a mais atacada. E isso não é de agora. Veja bem que Paulo, ele dedicou o capítulo 15 de 1 Coríntios, 15, uh, 15? capítulo 15 de 1 Coríntios, Sorry, 1 todo só para explicar sobre a ressurreição de Jesus. Just to the of Jesus. Por que, que Paulo fez isso? Paul Porque já naquela época, a ressurreição de Jesus era algo que, os inimigos do cristianismo atacavam. E como eles atacavam? Falando que Jesus não havia ressuscitado dentre os mortos. Quando, quando você lê a história da ressurreição de Jesus quando nos, nos evangelhos, você, você vai ver que os soldados foram até lá nos, nos governantes. E falaram, Jesus ressuscitou. Ele não está lá. He's not there. Houve um terremoto. There was an A pedra foi removida. The stone was A tumba está vazia. The tomb is empty. E os governantes the falaram para eles assim. Said to them like this, não conte esta história para ninguém. Diz, esse texto diz que eles deram dinheiro para os soldados. A escritura diz que eles pagaram os soldados para dizer que os discípulos de Jesus foram lá na tumba à noite, e roubaram o corpo de Jesus. Agora eu faço uma pergunta lógica para você. Now, Como os discípulos de Jesus, Jesus que não eram soldados, not soldiers, puderam enfrentar os soldados que guardavam a tumba de Jesus? Jesus de fato, é uma luta perdida. In fact, it's a Se eles fossem tentar roubar o corpo de Jesus, eles não haveriam não eles não conseguiriam, porque eles não não tinham mais poder do que os soldados. Então, Desde o dia do, da ressurreição de Jesus, so, Jesus o diabo luta, the luta para que as pessoas não acreditem que Jesus ressuscitou. That Jesus então, é muito importante nós entendermos então por que, que o inimigo luta para as pessoas não acreditarem que Jesus ressuscitou. So the Jesus did not rise again. E a resposta é simples. É porque o, o diabo, o inimigo, It's because the enemy, the devil, Ele foi derrotado he was defeated na ressurreição de Jesus. In Jesus resurrection. A ressurreição de Jesus, Jesus foi uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, over sin, sobre o inferno, over hell, sobre tudo aquilo que se levanta contra Deus. Over Aquele que ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. Então, eu quero que você acompanhe comigo Colossenses, capítulo 2, para que você possa, aqui, Paulo explica o que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. Preste atenção. Colossenses capítulo 2 versículo 14 tem muitas coisas neste texto eu não posso ler todas porque o tempo não me permite mas depois se você quiser ler leia com essa, essa esse entendimento que eu estou te falando veja só Colossenses capítulo 2 versículo 14 isso aqui está falando da morte e ressurreição de Jesus veja o versículo 12. Look at verse 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as as ofensas and you being dead in your sins and your uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him having forgiven you all trespasses. versículo 14. havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós Gravando-a, gravando-a na cruz. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us which was contrary the deixa sua Bíblia aberta ou acompanha na tela, eu quero que você entenda isso. Que eu eu understand disse, this. Na ressurreição, Jesus venceu o diabo. Jesus overcame the devil. O pecado. Sin. E o que foi que ele fez? Ele nos did? perdoou. Isso aconteceu no exato momento em que Jesus estava sendo crucificado the exact that was being porque ele levou sobre si mesmo os nossos pecados então ele nos perdoou so aí o véu se rasgou de alto a baixo. o véu, véu do, do templo the, the in to bottom, indicando que agora nós temos acesso direto a Deus é, é por isso que eu e você podemos orar é por isso que você e eu falar com Deus God, confessar nossos pecados e sermos perdoados and isso é o que a Bíblia diz That's what the Bible e eu creio says, nisso ele anulou a dívida que era contra nós que mais que ele fez veja comigo aqui uh, no, versículo, no versículo 14 que ele anulou essa dívida ele cravou essa a dívida na cruz, he that debt to the cross. e no versículo 15, 15 de Colossenses 2, Sim. e despojando os principados and e potestades, o que, que ele fez? Os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Show of openly, over Quem são os principados e as potestades? Satanás e seus demônios. Aí em Efésios 6, Paulo explica isso. In em Efésios 6, Paulo explica isso. Em Efésios 6, diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos que lutar uns contra os outros, another, mas a nossa luta é contra contra os principados as potestades powers, os dominadores do mal nas regiões celestes guarda isso aí onde que estão os principados e as, as potestades the nas regiões celestes eu quero que você não esqueça disso porque isso faz parte da nossa mensagem that, então ele fez o que com os demônios so ele os envergonhou He, he brought them to e shame. Como, que, como Jesus envergonhou os demônios? When, the demons. Quando Jesus estava sendo crucificado, os demônios acharam o que? Acabamos com ele. Well, we Mas quando Jesus ressuscitou, Agora ele, Jesus, he, Jesus, ele expôs os demônios à vergonha. E não somente nele. Not only him, mas isso, o que, é que isso tem a ver conosco? To do with us? Preste atenção. Esse, nós lemos já um versículo e daqui a pouco nós vamos voltar nesse versículo already, que come tem come a ver com a this, gente mas o que que eu quero que você agora volte para Efésios no um texto que nós lemos read, lá em Efésios capítulo 1, 1 porque na primeira leitura às vezes a gente não presta muita atenção olha o que que o que que acontece aqui qual foi o versículo que eu comecei ler o versículo 16 Paulo está dizendo o seguinte, eu não paro, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Lembrando de vocês nas minhas orações. Então, Paulo orava pelos irmãos de Éfeso. Agora, o que, que ele pedia na oração dele? Ele pedia. Pedindo o que está escrito no versículo 17. Olha, olha para o versículo 17. O que está escrito no versículo 17? Eu peço para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, faça o quê? Eu peço para que o Jesus o Pai de Deus, não o nosso Wisdom. que é que dê para eles? Wisdom, o Espírito de sabedoria the, e o que mais? E de revelação. Por que, que Deus precisa dar esse Espírito de sabedoria e revelação para nós? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios e 4, versículo 4. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Versículo 3, perdão. Olha o que, que diz aí. 2 Coríntios 4, 3. Quem achou, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo até agora, diga amém. O resto não está entendendo. Quem, quem está entendendo, por favor, levante a mão. Amém. Eu prometo que eu não vou repetir. prometo que eu não vou repetir o que, que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3? Four, Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. O Evangelho é a palavra da cruz, da ressurreição de Jesus. Então, Paulo disse assim, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, está so, escondido, Paul said if our gospel is hid, está escondido, na vida de quem? Na vida de daqueles que estão perdidos. In the life of those who are lost. Não sabe o que, te, o que quer. They don't know what it is. Não conhece e não acredita no Evangelho. They don't know and they don't in the então, por que ele não acredita no Evangelho? So why do they not believe the gospel? Porque, porque ele está cego. They are blind. Lembra lá, o entendimento está fechado. Remember, their is por isso que Paulo olhar, or, orava pelos irmãos, para quê? Para que for Deus os desse o que For God to give them what? o espírito de sabedoria e de revelação agora olha o versículo 4 de 2 Coríntios 4 nos quais, ou seja, nestas pessoas in whom, in words, as pessoas people, que estão com a mente ainda sem a revelação de Deus, assim, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Então, o que é está que fechado? A visão do entendimento. As pessoas ouvem falar da ressurreição. As pessoas ouvem falar de Jesus. As pessoas ouvem falar do pecado. Mas não entende. Por que não entende? Por que não crê? E não crê porque o seu entendimento está fechado porque o Deus desse século cegou o entendimento e quem é o Deus desse século? não ouvi I can't hear you. o inimigo enemy, o diabo ele cega o entendimento das pessoas, para a pessoa não enxergar o, o Evangelho, so para não ver que Deus entregou o seu Filho para nos salvar, us, e ressuscitou, rose again, para ter poder power, sobre o diabo, over the Jesus Cristo. Tem poder sobre Jesus o diabo. Has power over the ele pode abrir o entendimento. E como ele abre o entendimento? Quando nós oramos. Quando pray, como Paulo orava. Paul Paulo orava e eu oro todos eu pray, os dias. Para que Deus vos dê so o Espírito de Sabedoria. Por que, irmãos? Why, Porque o diabo não quer que você Because saiba. Ele não quer que você creia que Jesus ressuscitou. Jesus Existem muitas histórias. Você liga a televisão, the vai no History Channel. Go to the History Channel e aí você encontra lá muitos documentários que falam contra a ressurreição de Jesus. Jesus e eles dizem que descobriram isso, que and descobriram aquilo mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite o inimigo, o inimigo não quer que você creia to ele não quer que want. você saiba ele não quer que que você entenda. He want you to Preste atenção. Eu vou falar uma coisa séria. Tudo serious. que eu estou falando é sério. eu vou serious. falar uma coisa ainda mais séria. Você sabia que tem crente que não acredita que Jesus ressuscitou? Você sabia disso? You know cristãos, vamos falar assim: vou dizer cristãos. Que, acredita, que não acreditam que Jesus Christians ressuscitou. Jesus rose again. Por que não? Porque também está com entendimento cego. Paulo estava Paul orando por cristãos. É muito importante você entender. Important Agora, eu quero que você acompanhe comigo por que ou qual é o significado e o poder and the power da ressurreição de Jesus, Jesus na minha vida. My life. ok? Porque até agora nós só falamos de Jesus. Now, Jesus. Nós falamos que Jesus fez o quê? Ressuscitou. O re que, que ele fez com os demônios? Ele demons? os expôs publicamente. Ele apagou os nossos pecados. Tudo isso foi... foi a alcance feito por Jesus Cristo. Jesus agora, eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Now, important. Quando voltamos agora para Efésios, capítulo 1, 1 quando nós recebemos a sabedoria wisdom, e o nosso, os olhos do nosso entendimento é abertos. Algo acontece conosco. Preste atenção nisso. Olha só. Em Efésios, no capítulo 1, um, no versículo 16, que eu falo da, que Paulo fala da oração, 16, ele pede o, a sabedoria, a, revela wisdom, a revelação espiritual, os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que, que nós saibamos o que. Em primeiro lugar, place, uh, o que o que isso faz com a gente? Isso is revela qual é a nossa vocação. Está escrito aqui. Olha só. No versículo 18, 18, Efésios 1, 18, Efésios 1, 18. Está acompanhando comigo? Está entendendo? Entende diga amém. Tendo, agora, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha só, olha para mim. Qual é a sua vocação? A salvação. Salvation. Quando os seus olhos espirituais são abertos, a primeira coisa que você entende é que você agora é salvo. Você foi liberto do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você tem conhecimento de qual é a sua esperança. Qual é a nossa esperança? É que quando nós morremos, o que é que vai acontecer conosco? Você sabe? Ah, Olha ah, só, look. nós vamos ressuscitar também, é o que a Bíblia diz, agora eu quero ir mais além, então further. a primeira coisa, so thing, a sua vocação é revelada, is your is você entende qual é a sua vocação, you mas para por aí, não, no. no versículo 18 diz, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, diz, e qual, presta atenção, no 19, e qual a sobrescelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação humana da força do seu poder. To the of his power. É o mesmo poder, no And, versículo 20 diz, in verse 20, it's the same power que manifestou em Cristo, fazendo o que com ele? Ressuscitando-o dentre os mortos. O que, que eu quero que você entenda nessa noite? What I want you to Existem mais coisas aqui. There are more here. Olha, versículo 22, de capítulo 1, of e sujeitou, lembra put, que eu pedi para você repetir, remember, e sujeitou that. o quê? Todas as coisas, a seus pés. Agora, o que, que ele fez? O que, que ele fez depois disso? Sobre that? todas as coisas, things, o constituiu, o quê? Como? Cabeça de, de quê? Que é o seu corpo o que O que mais que a igreja é? And what else is the church? A plenitude. The fullness. Fala comigo, plenitude. Say with me, fullness. Agora diz assim, a igreja é a plenitude. Olha só, daquele que cumpre tudo em todos. That fills all a... in all. Quando Jesus ressuscitou, When Jesus resurrected, ele venceu Satanás. Satan, e ele foi constituído cabeça da igreja. Quem é a igreja? Somos nós ou não somos nós? Nós somos a igreja de Jesus. Se nós somos a igreja de Jesus, lembra que ele disse que Aqui no versículo anterior, he verse, ele orou para que o nosso entendimento fosse iluminado. Então, so, a partir daí, a gente pode conhecer a salvação, saber qual é a nossa vocação. So our our e o que mais? Qual é o poder que está operando em nós? Preste atenção nisso igreja. O diabo não quer que você conheça o poder que você tem. Quando você está submetido à igreja, quando você é corpo de Cristo, é corpo de Cristo. que poder é esse? Poder é Lembra esse? o que Jesus disse? Na verdade, na verdade, verily, vos digo que aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu fiz shall do done, e ainda farão obras do maiores. O que, que Jesus falou mais a esse respeito? Em meu nome, name, o que, que vão, vocês vão fazer? Curarão enfermos. Não disse isso? It, em meu nome, name, expulsarão demônios. Agora, em Efésios capítulo 2, Now, <laughs> Versículo 1, um. olha o que diz o versículo 1, um. e vós vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Agora, olha só, versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. But God, who is rich in mercy, for God, nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Agora preste atenção no versículo 6. Now pay attention to verse six. E nos ressuscitou juntamente com ele. together e nos fez assentar nos lugares Celestiais em Cristo Jesus. Qual foi a pergunta que eu fiz? Onde estão os principados e potestades? Os lugares celestiais. Agora, onde Jesus está? Onde Jesus está? Sentado à direita de Deus. Diz o texto: bem acima. A Bíblia diz: de todo o principado, e potestade and e poder and que se nomeia não somente neste século, dominion, olha só, age, mas também no século vindouro. Olha que coisa interessante. Agora, onde nós estamos quando nós aceitamos Jesus? Versículo 6. Estamos em Cristo, fomos we are, ressuscitados. Christ, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que coisa interessante, irmãos. Se você ler aqui, preste atenção, eu vou ler here, alguns versículos aqui. É que no capítulo 3, Olha, presta atenção no capítulo 3 agora de Efésios, que é muito importante. Eu quero que você veja isso. Very versículo 19. 19. Olha só. Antes do versículo 19. Sorry, before verse 19. Versículo 14. Verse 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 14. Uhum. For the our Jesus Do qual toda a família, toda a família nos céus e na terra toma o nome. the whole family in heaven and earth is named. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened By his in the inner man. Outra vez Paulo diz é por isso que eu oro. Once again Paul says this is why I'm praying. Porque quando seus olhos espirituais são abertos, because when your spiritual eyes are open, e você crê em Jesus, and you believe in Jesus, você recebe Ele, you Him, você é confirmado, you are com poder, power, no Espírito de Deus, the of God, no teu na tua pessoa in interior, your inner man. Para que? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A fim de que, estando arraigados e e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade and and and e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento to para que know. sejais That you might be filled, para que sejais. the assim com a pessoa que está próxima de você. Para que, you, que você seja. Para so que de toda Para que você seja. Para que você crê nisso você sabe Para que você seja. cheio de you a plenitude de Deus of all the of God. você, você sabe o que você é eu creio que esse é o maior efeito da ressurreição de Jesus em nós. Of Jesus in us. Por quê? Why? Porque é uma coisa que nós podemos experimentar. It's we can não é só, não é porque eu estou falando it, que você vai crer. That you're é porque você pode experimentar. Isso está disponível it. e acessível para você. Como? Como? Assim, qual é a maior prova da ressurreição de Cristo? What is the proof of Jesus é quando eu I, ou você, you, que somos a igreja do Senhor, Lord, somos cheios de toda a plenitude de Deus. Are with all the of God. Oramos por um enfermo. We pray for the sick. Ele é curado. He is Quando você expulsa um demônio, when ele vai you embora. Out a demon and he goes out. Quando você ora, ele responde a tua oração. You pray God your Quantos aqui já tiveram uma oração? Respondida. Essa é a maior prova da, da ressurreição de Jesus. Você já falou com algum morto? Ele respondeu? Você já conversou com alguém morto e ele respondeu? Como pode alguém conversar com Jesus? E ele não responder. Ele responde às tuas orações. Ele tem respondido às minhas orações. Ele tem respondido às orações de muitas pessoas que eu conheço. He has, he essa é a maior prova a da ressurreição de Jesus. Jesus por que estou dizendo isso? Porque this? nós não podemos celebrar a ressurreição de Jesus, Jesus somente por costume. Somente porque nós achamos que é bonito. Nice. Não, no. nós precisamos experimentar o poder da ressurreição de Jesus em nossa vida. E isso é para quem quer eu não I, posso te obrigar, I can't force you. mas se você ainda não compreendeu, você, você pode fazer algo, o que você pode fazer? Você também pode orar, you can also pray. porque lembra que eu disse que aconteceu quando Jesus foi crucificado, com o véu do santuário? Of the sanctuary. Ele se rasgou de alto a baixo. To e o que isso significou? Que agora eu tenho um livre acesso à presença I de Deus pelo, pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Christ. Aí você pode orar and then you can pray, e você pode dizer, Senhor, ajuda a minha fé. Como? Senhor, eu quero... Eu quero experimentar o poder da ressurreição Lord, na minha vida. Eu não estou tentando te convencer. Eu não estou querendo te obrigar. Eu não quero te forçar a ter essa experiência. This Porque essa experiência é para aqueles que querem. É para e aqueles que recebem. Receive, aqueles que passam por essa experiência nunca mais voltam they never again atrás. Back. They never again turn back. Por quê? Porque aquele que passa por uma experiência real com Jesus Cristo Jesus vivo. Ressurreto, Alive, Sabe do que eu estou falando. É algo que eu não posso viver por você. É algo que eu não posso viver por você. Ninguém mais pode viver por você no essa experiência, porque ela foi dada you. àqueles que creem. É por isso que você tem que orar e dizer, Senhor, say, abre os olhos do meu entendimento. Porque não são com palavras simplesmente humanas que nós vamos entender. Não é com coisas materiais que nós vamos entender. Ninguém pode comprar a fé, pode? Nobody can buy faith, can Você pode they? simplesmente achar que vai dar uma oferta extraordinária e agora vai. A e agora now? vai sair daqui cheio de fé? Em primeiro lugar, é por isso que a, a salvação é chamada, Ele nos salvou pela graça, That's pela graça it sois salvos. It says by By grace you are saved. significa o quê? It means what? Que foi o preço que ele pagou para que nós não tivéssemos que pagar esse preço. Então, não adianta tentar comprar. So there's no point in trying to buy it. Isso é uma coisa muito boa. Oh, it's a very good thing. Porque qualquer pessoa, anyone, seja rico, seja pobre, poor, seja um, um doutor, seja alguém que é leigo, it's a, a doctor or who is, que não é educado na faculdade, pode acessar. Or, or a can it. E diz aqui que o amor é só dessa forma que você pode compreender perfeitamente. Olha só, entender perfeitamente. You can only understand perfe o que? O amor de Deus, God, o amor de Cristo, Christ, que excede. sede Fala, excede, fala passes, comigo, excede. sede o todo o entendimento. Não adianta, você pode você pode ter feito cinco faculdades na you, sua vida, you could have five 250 doutorados que você não vai compreender o amor de Deus, won't help you o amor de Cristo. Por quê? Porque ele excede todo entendimento. Quem pode entender esse amor? Somente Aquele que crê who em Jesus Cristo, Jesus que ele ressuscitou, que ele está vivo. Vamos ficar de pé. Eu quero que você faça a sua oração nessa want, hora. Eu <música>